Procurar clipe pra gente entender a história, realmente. Que os deuses do Olimpo estejam comigo. Beleza. Mas que parecer pornografia, eu vou tirar, hein? Tem uma fiscada aí, galera? Normal isso? Tenho que fazer isso. Crate está à procura da verdade. Despertando, por muito tempo, sua fé e sangue. Precisava sentir de que era para a paz. Como mortal, não poderia ah, escutar. Eu Os deuses acreditavam nele. Eu sou a titã natureza. Todo de novo. Pano Mundale! Me chamo Pano abraços STR Brasil ah não eu queria ver a boneca pelada tá é maluco, mano vai dar ruim pra mim velho aí, que me, quebra. Ver a pelada, aí que me quebra a boneca pelada me quebra tá jogando no rato, tô jogando no rato primeira... primeira vez jogando no rato vim fazer jogado que é meia-noite eu tô comigo até real, eu jogo aqui a minha noite, mano. Eu achava que a minha placa pintura queimou, mano. Pior que não queimou não, velho. Eu achava que ela queimou, mano. Eu falei, Ih, queimou minha placa pintura, E a ela? Mas não queimou não. É você, Espartano? O que vai fazer? Eu não quero ser salvo por você. O um eu faço no kawaii aí é galera, quem que quer usar meu foto no kawaii aí, um que aí galera, fica avançado, ajuda bastante, kawaii aí, toca tá tudo na tela aí, pra vocês cravando tá mais Por Deus, você ainda está vivo, os deuses devem em loucos, por soltarem... Obrigado aí pela inscrição aí mano, caraca. Agora eles estamos perdidos. Tá cravando, mas aí eu acho que aqui é que o jogo não quer nem cara, a gente joga Não que era de Não, não, mano, não é que eles gente que ele trava, não tá ali, é mesmo. Não, eu acho que é o no não. PL. Ela foi ligada muito forte no jogo. Não se Normal. Então a Fá tá muito forte no game. que ter isso também Tá dando ruim no canal Félix. Ou eu tenho que ver que, cara. Eu acho que eu tenho um negócio aqui, mano. Eu tenho sim, eu tenho um negócio ali em que pra ver. Eu tenho que ver aquele. Deixa eu ver aqui. Quer ver que é a qualidade assim, mano? Vou mostrar a qualidade normal. Mano, o cara tá normal que ele mesmo. É isso que tá acontecendo. Tava travando aqui, ó. Vamos ver aqui. Que os deuses do Olimpo estejam comigo. Às vezes é a qualidade do jogo, mano. Às vezes é a qualidade do jogo. Vamos ver aqui. Ou o jogo com a memória. Tenho que fazer isso. Ah, é o mesmo. É a sua mil Meu? Recomigo meu Breda. É a sua jogo. Calma, muito forte. Eu de que era capaz. Não, não. É não. Como um mortal, eu não poderia explicar. Deus, Os deuses tava nele. Não houve nada, é? Né? Não houve nada. Hum, funcionava uhum, que eu quero. Não funciona Obrigado pela sua inscrição. Obrigado aí que todo mundo que tá se inscrevendo aí. Eu quero isso daqui. Eu quero a chave. A chave da porra. Bruno, Bruno, muito obrigado pela inscrição. Caraca, mano, os caras chatos, mano. Menino. Obrigado pela inscrição aí, galera cara tá inscrito aí. Você Kratos. Com apenas sua bravura, não conseguirá completar seu objetivo. Este demônio é a Indra. Sim, galera. Pra confirmar, no Play 2 aqui, ó. No Play do ele não original, ó. Deixa aquele like então galera, manda aqui, like aí, compartilha a live no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, ajuda bastante que nosso conseguimos aí galera, se não tem noção, mano. Tranquilo meu querido. Manda um salve pro meu amigo. Fora. Ih, cai fora mano, que amigo aí eu vou furar, né. Hum, tu é mano.